Bom dia a todos. Primeiramente, me desculpa aí pelo pequeno atraso, né? Primeiro dia, bastante correria aí. É, agradecer a presença de todos. É, fiquei muito feliz, já quando vi dois membros da TUSB ali, né, pediram para entrar, são bem-vindos. Né? Fico muito feliz mesmo, porque é, uma frase que eu queria falar para vocês aqui é o ressurgimento do NELA. O um leão tem tudo para ressurgir da cinza. Só quem está aqui, só quem convive dia a dia, sabe o que a gente tem enfrentado aí nos últimos anos, últimos dias, últimos meses. É... O quanto está difícil para manter o clube vivo. É, todo mundo sabe que o clube passa por uma situação terrível, questão de leilão. O clube hoje, infelizmente, não tem recurso próprio para manter o futebol, e muito menos a parte social, né? Então, desde já, eu quero enaltecer o trabalho do Gordo, né? Que está no seu segundo mandato agora. Que, para mim, que convivo aqui há quase duas décadas, é disparado o melhor presidente na parte social. Faz muito com pouco, né? Tem que passar o chapéu todos os dias para pagar funcionário, para pagar energia, pagar cloro, né? É, dá um pouquinho de chuva, um pouquinho de frio, o associado já deixa de pagar a mensalidade. Então eu sei a luta que ele enfrenta ali, né? A gente enfrenta junto, na verdade, né? mas ele tá ali é, 100%. Né? A gente acaba ficando mais aqui do lado do futebol. E agora o futebol tá ativo, gente. Mais uma vez, né? teve uma pedida muito grande da torcida, da cidade, da imprensa. Mas infelizmente até o momento nada de ajuda então quero iniciar assim nada de ajuda outra vez estamos caminhando para tocar sozinho então assim, quero pedir muito mesmo mais do que os outros anos a compreensão e a colaboração de vocês principalmente a imprensa de Santa Bárbara que são os guerreiros verdadeiros torcedores vocês sabem que não é fácil fazer futebol vocês sabem o tanto que foi ruim ficar sem futebol profissional tá? É, pediu o apoio mesmo da torcida, né, que seja uma cobrança saudável, ela tem que existir né, por parte de jogadores, por parte da comissão técnica. Mas para nós, cara, que estamos no comando como diretor, como presidente, é, é uma luta, cara. A gente sabe o quanto que foi difícil e está sendo difícil para colocar o time em campo novamente. E quando a União entra em campo, não é por entrar não. Eu, particularmente, sou muito competitivo. Eu sei o que é a responsabilidade do União Barbarense. Nós já entramos com algumas metas. Né? E, dentre elas, no mínimo, permanecer na quarta divisão. Que já vai ser um grande feito. E, lógico, a grande meta nossa é chegar ao acesso da Série A3. E, quem sabe, ser coroado ainda com o título. Mas nós vamos, etapa por etapa. Primeiro, temos que classificar no nosso grupo. Depois, permanecer entre os 16 e consequentemente em busca desse grande objetivo aqui, é que retornar à série A3, né? Então, dentre bastantes nomes que se colocaram à disposição para trabalhar no União Barbarense, é, escolheram escolhemos pelo nome do Toninho Cobra, né? É um parceiro, um cara que eu conheço desde que eu comecei no futebol, um cara que conhece bem a divisão, um cara que é acostumado a trabalhar com jovens, é um cara vencedor, é um cara muito honesto. É um cara que teve proposta de outros clubes e abraçou o projeto União Barbarense. Não foi pela parte financeira, não. Porque a parte financeira foi algo bem menos do que ele é acostumado a ganhar. Ele comprou a ideia do Cleiton, comprou a camisa do União Barbarense e foi até legal. A gente estava conversando no campo ali. E ele falou: Cleiton, parece que é meu primeiro desafio. Eu quero que nem gravo aqui, mas eu estou com pau duro. Eu estou com pau duro. Eu, caramba... eu. Eu não vejo a hora de começar, eu não vejo a hora de estrear, eu não vejo a hora de ter o derby aqui em casa. Então é isso, pessoal. Tá bom? É, iniciamos já o trabalho hoje, o pessoal já foi para o campo, já chegaram alguns atletas contratados. Nessa primeira semana, bastante atletas ainda em avaliação, né? Mas tenho certeza esses 40 dias que nós temos aí para trabalhar para a estreia, vocês vão ver dentro de campo, no mínimo, um time competitivo. Isso vai ser o mínimo que nós vamos apresentar novamente. Passar a palavra aí para o Tony. Bom dia a todos, prazer em falar com vocês. Gente, quero agradecer a presença de todos, em especial os dois meninos da Tuz, de lá, o Danilo, meu amigo, e todos da imprensa da cidade e, e da Americana. Seja não de flor, será sempre bem-vindo aqui. Tá bom? Um abração aí, vamos à ontem. Para identificar aqui, o Douglas Barbosa será o auxiliar técnico. Do já tem uma longa passagem, uma longa trajetória no futebol, inclusive em clubes grandes. Será o preparador físico. E o Ricardo será o nosso gerente de futebol. Preparador de goleiro teve um imprevisto, chega na parte da tarde. Esse será o nosso corpo técnico que vai comandar a equipe nesse é campeonato. Cauê. É Cauê. Cauê. Eu já conheço o Flamengo né? é Passei lá quatro vezes. Só confirmando de... José de Souza. o nome completo do é José Duílio Moraes de Souza. O nome Cauê Guará. Depois eu te passo o nome completo dele. por é, eu iniciei no futebol profissional em 94, na minha cidade, no sertãozinho, né? E eu tenho passagem, passagem por esse é o 31º clube, 31 clubes. E tenho mais de 50 trabalhos. Por que 50 trabalhos em 31 clubes? Porque em alguns deles, eu passei várias vezes. Por exemplo, o Taqualitinga eu passei cinco vezes. Flamengo de Guarulhos, quatro. União de Araras, quatro. É, Barueri também várias vezes. Então eu trabalhei e repeti muitos clubes. Barretos, duas. Monte Azul, duas. E aí vai. Já rodei no estado de São Paulo na divisão A2. Algumas vezes. Várias vezes na A3. E muitas vezes na, na Bzinha. Nunca trabalhei na primeira, na A1. Nos outros estados, eu rodei por Mato Grosso passei lá três vezes, trabalhei no Paraná, trabalhei no Pernambuco, Espírito Santo, Alagoas, tudo em primeira divisão, mas em clubes pequenos. Né? E já rodei lá fora também. A gente tem aí 29 anos de, de, de experiência de futebol, aceitei o convite do Cleiton, já avisando outras coisas também, porque o Cleiton me pode, pode me projetar para... Se a gente subir aqui continuar aqui numa 3, é uma linda projeção. E também em outros clubes. Ele é muito conhecido no futebol e a gente tem que se relacionar com pessoas conhecidas para a carreira andar, né? A gente está na fase aqui de... Foi o primeiro treino meu, observação de alguns jogadores. Estão chegando os meninos de Rio Claro, que fizeram a 2 lá, meninos que têm idade, que é ano 00, 01. Um... um já com uma qualidade melhor, vamos tentar aí segurar aí um, alguns jogadores desses de avaliação e trazer jogadores para unir a eles, para a gente formar um elenco forte, um elenco para brigar de igual para igual com todo mundo. Trabalho não vai faltar, experiência não vai faltar, determinação é que nem ele falou, ele já comentou com vocês aí, a gente está bem determinado para conquistar vitórias, né? Esse campeonato, ele, ele tem quatro objetivos, né? Você, a primeira é classificar entre os quatro na chave de seis. A segunda é permanecer entre os 16, que não cai, não cai de divisão. A terceira é subir e a quarta é ser campeão. Então, tem todo mundo que vai entrar nesse campeonato, os 36 times, com esse objetivo, né? Passar por essas fases. Campeonato difícil, campeonato de jovens, 23 anos para baixo. A gente tem que saber lidar com eles e isso daí a gente sabe bastante, né? sabe como lida com, com a garotada, né? E trabalhar forte. Qual foi o seu último clube? Os meus últimos clubes foram é, Jaciobá, em Alagoas, e União de Araras, o ano passado. Eu fiquei no União de Araras apenas 22 dias. Foi passado para mim, na pré-temporada, faltava 60 dias para começar o campeonato, que eu me dar um, um, um elenco para subir de divisão. E eu, no dia a dia, não percebi isso. Molecada muito jovem, 17, 18 anos. Eu peguei e falei, ou me dá os jogadores de, de, de 23, 22 jogadores rodados na, na, na, na divisão, ou eu vou embora. Aí peguei e fui embora. Eles disputaram o campeonato da forma deles, disputaram 10 partidas, conseguiu um empate e 9 derrotas. Dos 36 clubes da divisão, ficaram em 35º. Fizeram uma campanha horrível, foi a 35ª campanha. Só foi melhor com um tal de Atlético de Mogi. Então eu estava certo, né? Agora não, aqui com o Cleito já é diferente. A gente combinou de, de ter um elenco forte para disputar, para chegar. É isso que eu quero. O treinador não pode sobreviver só de vir aqui para ganhar o salário. Não é empregado de. Como fala? É empregado de prefeitura, né? Que fica ali mais para. Eu quero vir aqui para subir de divisão, para conquistar algo aqui com a camisa do União Barbarense. É um clube que a partir do momento que começar a vencer. Volta a colocar medo nos adversários, né? É clube grande, é um clube que já foi de A1, que passaram muitos jogadores bons, passaram muitos treinadores bons. E eu quero marcar meu nome aqui. De que forma? Subindo o time de divisão, brigando forte para subir de divisão. O é avaliações por esses dias. Você, de forma direta diretamente Chegou a acompanhar essas atividades? E quantos atletas vão por o elenco, Julião? Desses avaliados? Treinou comigo pela manhã 27 jogadores de Linha e dois goleiros. Foi meu primeiro treino. Não conhecia nenhum. E desses 29 jogadores, acho que oito estão vindo do Rio Claro já. Jogador com uma já com a pré-temporada, já com um campeonato nas costas, né? Alguns têm uma, uma minutagem maior, outros outro minutagem menor, mas todos eles estiveram lá, fizeram parte do elenco. Inclusive nesse último jogo contra o comercial foi utilizado quatro, né? Quatro. Quatro meninos desses. Então ele já vem com, né? Mais preparado. Já vai ajudar. As divulgações nós vamos fazer pontuais, Marcos. É, individual, via assessoria de imprensa através de você e via nossas redes sociais. Para a gente entender, você não participou da formação do elenco. Chegou o olho do grupo, Claro, Douglas é quem comandou as atividades de avaliações. Isso. Isso. isso. E agora eu vou olhar com o meu olho, né? Confio no Douglas, é meu auxiliar, e a gente vai juntos ali trabalhando e olhando. Não tem elenco. Não tem elenco, nós estamos formando ainda. Nós né? estamos formando o elenco. A quantidade, nesse momento, não diz muito. Certo? porque pode ir... a gente pode ir avaliando dispensando, contratando e a gente vai montando, nós temos 40 dias para fazer isso é um tempo curto? não, mas também não é um tempo longo nós temos 40 dias para fazer a máquina andar e com certeza nós vamos estrear com uma equipe forte para disputar o campeonato Já está em cima disso o que vai funcionar para temporada do União tem objetivos de jogos treinos até o início do campeonato Ainda não conheço tudo com isso, como que vai ser daqui para frente. Essa formatação de, de treinos é a comissão técnica que monta, né? Então, desde o princípio, quando acertei com o Antoninho, já tem detalhado todos os dias de trabalho, né? É. O dia que é dois períodos, o dia que é um período e os dias de jogos-treinos também. Já tem umas datas, falta confirmar os adversários, mas a ideia é ter quatro jogos-treinos antes da estreia. Isso. Nós temos aí um período, começando hoje, dia 14 até o dia 22 de abril, que é a véspera do jogo contra o Colorado de Caieiras, exatamente 40 dias. E nós fizemos um macrociclo. E aí nós vamos, em cima desse macro ciclo, nós vamos trabalhando micro microciclo, de semana a semana. E aí nós vamos encaixar quatro amistosos. Sendo o último uma semana antes do campeonato. Certo? As competições você disse através da assessoria de imprensa que seria uma irresponsabilidade do clube disputar uma competição sem ter recursos e união volta à disputa do profissional sem recursos por que voltar no futebol nesse ano então para não enterrar união eu como um apaixonado do união eu entendi que se eu não tivesse atitude de disputar o campeonato, União caminhava para fechar as portas, assim como outros clubes tradicionais já fecharam. E sempre fui responsável, e muito, em minhas gestões. Essa aqui vai ser mais uma. Né? É, vou dar um exemplo pelo Toninho. Ele teve proposta para ganhar três vezes mais do que o União Barbarense vai pagar para ele. Mas ele aceitou o desafio por, duas, por três coisas. Primeiro, pela grandeza da União. Segundo, pelo relacionamento que nós estamos fortalecendo, ele sabe que eu posso proporcionar para ele na carreira dele. E terceiro, que ele sabe que ele vai receber. Então, a União vai pagar pouco. Você pode ter certeza que vai ser uma das melhores escolhas salariais dessa divisão. Mas isso não diz... não vai ser... que vai ser representado dentro de campo, né? Então, esses atletas, por exemplo, que estão no Rio Claro, estão vindo emprestados, né? E foi um pedido que eu fiz para eles. A maioria deles tinha uma proposta maior. Aceitaram o desafio de fazer uma bezinha, que não é fácil para eles, mas já com compro, compro, compromisso de voltar para a Série 2 Então, isso facilita. Né? Então, o Rio Claro, é, de uma forma direta ou indireta, ele acaba atraindo. E assim outros atletas também. Né? Nós estamos no radar, né? Douglas, ele cuida mais da parte de análise também, de vários atletas que têm idade para disputar a mesinha da Série A2 e da Série A3 que pode vir vestir a camisa do União Barbarense, né? Que sabe que a gente pode projetar uma carreira melhor para eles no ano de 2024, né? Então, na questão financeira, Rossin de Assis 15 de Jaú, Flamengo de Guarulhos próprio rival nosso Rio Branco, tem um orçamento maior né? Mas nós temos esse atlativo, sim, do Rio Claro, que é um poder de convencimento. tem uma comissão técnica muito qualificada que atrai atletas, sim. Né? Passa confiança para eles viverem a camisa da União. Então, assim, são algumas ferramentas que a gente vai utilizar né, para montar um bom elenco e não ser irresponsável no final da conta, no final do campeonato, você pode ter certeza que independente de acesso ou não, permanência ou não, nós vamos deixar o clube zerado. Como é. sempre deixamos. Essa, essa, essa volta, a, a, a criação da quinta divisão também motivou essa volta do Bastante bastante, posso dizer boa pergunta, pode ser que Pronto. foi uma das coisas principais que nos nos obrigou a gente ficou espremido a gente que está aqui é, tentando dar esses últimos respiros para o Neomar Barense essa criação da quinta divisão é... Nos forçou mesmo a, a disputar, porque, com todo o respeito, né? a maioria da imprensa aqui é acostumado a ver a união na 1, na 2, andamos ali na 3, né? e quem é acostumado com isso, conviver com a Bezinha é terrível. Com todo o respeito, a competição que nós vamos disputar é terrível. Então, se a Bezinha é assim, você imagina a quinta? Sim. Doutor como motivar um atleta para jogar a quarta divisão num clube que ficou dois anos parado sem futebol profissional os comandantes sabem o que ficou, o PT explicou, o melhor falou como motivar um atleta para ele vir jogar a quarta divisão num clube que ficou dois anos parado e agora ele o trabalho zero qual a motivação que você vai passar para o atleta para ele em campo se doar, jogar e fazer o um PT melhor num clube que ficou dois anos sem futebol profissional? A divisão é a sub-23 isso já diz, diz tudo já. O, o jovem, ele quer um espaço para estar tá mostrando o futebol dele. Amanhã está no clube maior. 23 anos, muitos atletas já estão em clube grande. Mas esse que ficou para trás ainda dá tempo de recuperar ele. Eu trabalhei com muitos jogadores, mas muito mesmo, que vestiu a camisa na bezinha e chegaram até clube grande. É... Vários jogadores no Curitiba... Santos, Grêmio. Eu trabalhei com o Pereira zagueiro, um exemplo. Eu trabalhei com o Pereira zagueiro no Flamengo de Guarulhos. Levaram ele para a base do Santos, que naquela época ele tinha 19 anos. Ele só tinha o tamanhozão, só tinha porte para zagueiro, mas qualidade mesmo não tinha muito. Mas Pereira jogou no Vasco, Pereira jogou no Santos, Pereira jogou no Grêmio e jogou no Curitiba. É aquele da Guerra dos Aflitos lá, que ele o Domingos fez a zaga aquele dia. Então, e é um exemplo para todos os meninos. Essa que é a motivação. Vir aqui, combinar pouco com o Cleito, mas receber esse pouco, e o principal, a oportunidade dele de vestir a camisa do União Barbarense, ganhar jogos, mostrar a qualidade dele para amanhã vestir a camisa de um clube maior, um crescimento profissional, né? passa a avaliar o elenco, ou seja, pode chegar e pode sair atletas então, como é que funciona essa questão de avaliação quais os critérios principais de uma avaliação sua como técnico isso isso, a gente responde de uma forma é, eu estava comentando com o Clayton ontem é o feeling né? de você saber bater o olho e falar esse menino aqui serve para essa divisão eu não sei explicar muito, mas eu sei que você tem que ter o um feeling esse atleta serve e esse atleta não serve. Faz muito tempo que eu estou nessa divisão, eu conheço muito ela. E tem muitos meninos desses 29 que estão aí, não conseguem jogar com a camisa do União. E tem alguns que estão aí que conseguem jogar com a camisa do União, representar bem. Né? E isso o Cleito sabe fazer a montagem, eu sei fazer a montagem e a gente, unidos, vamos montando jogador a jogador, peça por peça. Não adianta achar que vai chegar 10 caras aqui de uma vez e resolver nosso problema. Não. É, é saindo e chegando saindo e chegando ou na, chegando e saindo na sua cabeça você já tem um time básico vamos dizer assim tem alguma posição que você tem no seu clube, do time que você está formando que está carente, está difícil de achar que você vai ter que garimpar mais para trazer atleta dessa função específica para montar o elenco se você tiver um camisa 9 bom pode trazer aí. Gente, <risos> todo mundo quer, todo mundo quer. <risos> todo mundo o futebol quer. brasileiro todo mundo necessita do 9 o Corinthians teve que dá dois jogadores jovens de muito talento, muito dinheiro com o olho aberto para ter um centroavante de qualidade. Imagina os outros pequenos. Então, quem tem um 9 de qualidade, não tem, vende lá para fora rapidinho. Eu não. Essa é a posição mais cara que você tem hoje? aqui, na Qualquer clube. Qualquer. Não, no caso seu, no seu caso. Sim, sim. sim. Essa é a posição mais cara. É. Aquela espinhona dorsal ali, o goleiro, o zagueiro, o volante, o meio e o centroavante... Tem que ter qualidade para segurar, né? É, você vai encaixando as peças do lado deles. Mas aquela espinhona dorsal ali, a gente usa esse palavreado antigo, né? Mas aquela espinhona dorsal ali tem que ter menino que dá conta do recado. Um goleiro que faz um milagre ali, um centroavante que põe para dentro, um meia que arma, um volante um zagueirão, né? Então essas peças aí tem que ter. acompanha os jogos né? Não é parâmetro para disputar ah, uma divisão sub 23. Sim. Assim, pode ser que um jogador ou outro pode ser que se destaca. Vai assim, ser mas... de Sim, sim. Eu acho que quanto mais cascudo, melhor, né? Molecão de 23, 22, já acostumado, aguenta o, né? Aí você pega um menino, é o que foi o que aconteceu na União de Araras. De Araras, até meio aético aqui, falando o nome, né? Ele chegou com alguns meninos bons lá, mas eu falei pra ele, doutor, era um doutor lá, inclusive ele é doutor mesmo, é, esse menino é bom, mas é bom para base, ele não segura uma bezinha. Não, mas ele jogou na ponte, ele jogou não sei onde, não sei... falei, mas ele não vai segurar B, eu sei que eu tô falando. Aí no outro dia chegava mais dois, é, tem 17, mas é bom. Aconteceu o que aconteceu, 10 partidas, 9 derrotas e um empate, então eu tava certo. Eu queria molecão cascudo. Eu tava passando, o ano passado, o último ano, foi 9-9. Eu estava passando relação de jogadores para eles, 9 9 2000. E jogadores que já tinham uma certa rodagem na Bezinha e em outros clubes. Não quiseram contratar, trouxeram molecada boa, mas não segura. O Cleito falou tudo, não é parâmetro. Gordo é, Toninho, Salto Material Clube Americana. Uh, minha pergunta é, o primeiro jogo aqui em Santa Bárbara do Oeste, a 29 de abril, será contra o Rio Branco de Americana. Como importante é fazer uma boa apresentação, a primeiro jogo em Santa Bárbara do Oeste, depois de mais dois anos fora do profissional, fora, digamos assim, jogar um profissional aqui para o torcedor, e o primeiro jogo de cara, seu que para a região, tudo. Como importante vai ser essa partida para trazer a empolgação do torcedor e talvez até os atletas no começo de campeonato, acho que esse jogo, digamos, é um jogo que todo mundo pensa Horas, importante essa partida contra o Rio Branco, com você A importância dessa partida igual às outras, porque ela só vale 3 pontos. Né? Lógico que ela tem ingredientes diferentes. É um derby, mas nós por jogarmos em casa, é o que eu tenho conversado com a comissão, nós vamos ser um time agressivo, né? até a forma do Toninho formar seus elementos, jogar para vencer. Jogar para ganhar no Rio Branco, que não tem muito o que falar. É um jogo bacana, é... depois de alguns anos fora, imagino que vai mexer sim com a cidade, a região, mas é um jogo que vale três pontos. É um jogo que nós vamos em busca dos três pontos, como iremos também contra os outros adversários que vamos enfrentar aqui dentro de casa. Presidente, uh como para você simboliza essa volta do União, especialmente o primeiro jogo aqui que você ser contra o Rio Branco? Voltando ao que o presidente falou, Rio Branco é só mais um. bom que você vai trazer dificuldade para nós aqui? E a alegria de estar voltando é muito maior do que pensar só no Rio Branco. Entendeu? Estamos voltando. É, garanto que para vocês é muito bom também. E a imprensa também depende do, do União, depende do Rio Branco, para também sobreviver e, como o Preto falou mais uma vez, é, vamos fazer de tudo, trabalhar a sério e que o jogo do Rio Branco a gente pensa aqui e continuar trabalhando até o fim do campeonato. Professor, você chegou hoje aqui no Estádio Antônio Luiz e de Deiro Guimarães, eu vi você andando com o Preto um por aí, eu gostaria que você comentasse sobre a estrutura aqui do estádio, no convencer o que você achou das dependências o gramado, inclusive, aqui estádio um dos melhores da região, isso a gente pode falar com toda certeza o que você pode trazer para a gente em relação à estrutura aqui do Antônio Guimarães? estrutura boa, estrutura muito boa e eu confio muito no Cleito dele e, de, de, de dar todas as condições para a gente trabalhar, minha função é da, de, das quatro linhas para dentro, aqui fora é Cleito e, e a equipe dele presidente, Cleito e a equipe deles e eu quero falar também em relação é, a jogo em casa você falou o Rio Branco aqui né você tem acompanhado o futebol de A1, A2 e A3 o futebol mudou muito não sei se mudou para pior ou para melhor mas o futebol mudou muito estão aparecendo uns treinadores jovens atrevidos haja visto o cara do Ituano foi lá dentro do Corinthians do dia, tirou o Corinthians fora nos pênaltis o cara do Água Branca foi lá no Água Santa foi lá no, no, no Aliança, tirou o São Paulo. Então estão aparecendo os treinadores aí, estudiosos, atrevidos, que colocam o time deles atrás e ninguém entra, põe para cima para ganhar o jogo. E você vê que o fator casa hoje não te garante a vitória. Antigamente, aí eu tenho cinco partidas em casa, 15 pontos, não era? Aquela pressão da. Hoje não. Eu tenho visto muitos resultados. Que tem time que ganha fora e não ganha em casa. Por quê? Porque os caras treinam um time reativo. O futebol que eles fazem é um time fechado aqui e reage, contra-ataca. Quando vai jogar em casa, você não pode só ficar fechado e contra-atacar. Você vai ter que propor jogo. Então esse fator casa não te garante a vitória. E qual que é o seu estilo? estilo de jogo que você possa te aplicar na sua equipe. Estilo de... você fala, eu vou desempenhar aqui na União e pelo ano passado. Qual é o seu estilo de jogo? Eu acho o seguinte: você tem que preparar um time, é, um time que propõe jogo. Você vai jogar aqui em casa, vem o adversário fechado aí, o branco de americana. Um exemplo: ele vem fechado. Você vai ter que propor jogo, você vai ter que quebrar essas linhas. Você vai ter que fazer o goleiro do adversário trabalhar. E quando você vai jogar fora, talvez você vá um pouco mais fechado e você tem que ter condições para reagir. Não adianta só jogar fechado. Você leva um gol. Você não tem qualidade para reagir. Então você tem que preparar o time para diversas formas. Eu gosto de um time que propõe jogo, mas um time que reage também. Sabendo o que está fazendo. E não adianta só falar, "Ó, oh, nós vamos fechar aqui, vamos contratar atacar Você tem que dar treinamentos para os jogadores. Acostumar com aquilo. Treinar aquilo. Não ir para campo só na base da preeleção, não. Tem que dar o treinamento para o jogador. Fazer o jogador sentir aquilo no treino e nos amistosos para quando chegar no jogo não sentir dificuldade. Ou menos dificuldade, né? Tudo isso. deixa eu só... Deixa, Oi. Só. Como será o seu trabalho nesses 40 dias de treinamento que você tem que fazer a parte física junto com a parte com bola. Que agora mudou, né? Eu sou do tempo de que o é. treinador físico mandava o um jogador subir escada. É, já faz já tempo isso. Agora mudou. Faz é. tempo. Faz é. muito é. tempo. Como será o seu trabalho englobado com, do com o Toninho? Para pôr a rapaziada em ordem para estreia até né? o jogo do Caetano. Primeiro, bom dia a todos, né? Agradecer ao Cleiton o ao Toninho pela oportunidade. Eu, realmente, como o Toninho falou, o tempo não é longo, também não é curto 40 dias, 30 e pouco. É o teu negócio. Hoje em dia, até conversei com o Toninho pelo zap. Não se dá só treino com físico. Não é. Geralmente tem bola, um pouco de bola. 80% físico, 20 bola. 70% físico, 30 bola e assim vai né então acho que dentro é, desses desse pouco tempo tempo razoável sei lá procurar desenvolver o que o futebol necessita as valências força né resistência velocidade quando chega mais próximo do campeonato potência, né que é, é o tiro curto é basicamente isso né Os jogos só vai ajudar bastante né esse pessoal do Rio Claro já vem com a uma certa do, é, certa certo treino, tarde, como Toninho falou, né? isso ajuda então é que é mesclar, né? o pessoal que está mais sem treino, o pessoal que está treinado aí é questão do dia a dia, né? mas basicamente isso tra tra trabalhar as valências que o futebol necessita né? eu falei que eu sou do tempo, eu sou tão velho, assim Umbéria, claro. de 63 anos então uma vez veio treinado um treinador de um de artística aqui, que você conhece, Gilberto Tini de e veio com o Batista que era o um treinador, o Batista jogou no Internacional O oh, um volante isso Ficou pouco tempo aqui mas vieram. Ah. E o trabalho de educação Física dele, que começou a dar o trabalho aqui mandou o rapaziada subir a escadaria e descer, subir a escadaria era era, antigo, era Antigamente era assim. tinha muito isso, isso é Naquele é, é. tempo era assim Não é, muito, é. Não é que tá estava errado, é que naquele tempo era, era, o, era, assim, o, era, era assim, o, assim, né Só que o tempo mudou, né? os traços é. desapareceram, né Então eu acho que o é importante é mesclar o físico com bola Ser é, 30% é um físico, 30 bola E assim por diante E tra trabalhar as valências Que o futebol exige né? Eu queria perguntar para o Toninho Professor, você falou que, que é O estilo de jogo que gosta de, de aplicar Nos seus times, né? E para isso eu queria saber o estilo de jogador Que você gosta de ter Se você acha que a divisão pede para um estilo específico Seja um cara mais forte fisicamente Mais brigador, que talvez não tenha tanta habilidade Ou se você acha que é, Hoje tem espaço para esses caras mais técnicos, mas menos brigadores Qual é o seu jogador que você prefere? Legal é, Há muitos anos atrás Eu fazia um futebol Aquele Flamengo de Guarulhos em 99 Nós fizemos em 36 partidas 91 gols Sofremos 36, um saldo de 55 Ninguém saía jogando Contra nós Nosso campo lá é apertadinho mas Ninguém você. É. Então a gente pegava a saída de bola aqueles, Na garganta dos caras lá e aí eu era taxado eu já tinha essa visão em 99 eu era taxado treinador de bezinha e hoje eu tô vendo eu assisto Liga dos Campeões e o time sufoca o outro, então eu não estava errado certo? só mudou o treinador que eles taxavam como treinador de bezinha todo mundo está fazendo agora não deixa o adversário sair jogando marcar a saída de bola e para isso tem que ter o quê? Força. Força, senão você não marca a saída de bola. Por exemplo, o time do Palmeiras. Se marcar a saída de bola do adversário é aquele Rony. Você já viu a força que aquele cara tem? Ele dá quatro mortal sem relar lá o pé no chão. É muita força. O jogador do Palmeiras é muita força, muito bem trabalhado. Você pega aquele zagueiro, quem pula de cabeça com aquele Gustavo Gomes? O que, que é isso? Impulsão, saltar, força... Então, exige nessa divisão, principalmente, muita força. É muito aqui, ó, corpo a corpo, pé de ferro. Certo? Você tem que marcar território. Se você vai para uma dividida, você perde. No corpo a corpo, você cai. O time adversário vai minando, vai minando e vai passar por cima. Você tem que demonstrar o quê? Força, força. Além da parte tática, além da parte técnica, muita força o jogador tem que ter. E não é só na B, não. Qualquer divisão, o jogador tem que ter muita força hoje em dia. Hoje o jogador ele é mais esguio, só que o trabalho físico que é feito, antigamente aquelas panturrilhonas de... de né? zagueiro foi jogar no sertãozinho lá, o Gomes tinha uma panturrilha desse tamanho. Isso não significa força. Hoje o jogador ele é mais fino, mas ele tem muito mais força. O tipo de trabalho que é feito, salto, em, né? É salto, é mais rápido, né? o jogador hoje é mais rápido. Muito trabalho com band, é, muito trabalho de, de, de, de... Tração, né? Essas coisas deslocamento tal. Você acha, que, você acha que se você tiver um jogador que decide bem na bola parada, ah. você acha que é um handicap a mais para ganhar a jogada? Todo mundo tem que ter um, né? O cara que vai bater o escanteio, que você fica na expectativa da bola vir certinha, uma falta frontal, um mini escanteio, é muito importante o cara da bola esse parada. E ser jogador... Não, bater bem na bola, mais ah, habilidade, você... mais habilidade. Yes. É, você que participou do período de avaliação, é, qual parâmetro você faz para a gente desse período, né, que continua com certeza como já foi falado, é, o que, que o torcedor do Leão pode esperar desses atletas que passaram por esse período e que agora acompanham o elenco? Bom, primeiramente, né, bom dia a todos. Ainda não acompanham o né? são atletas que ainda estão em avaliação, né? e agora, chegou o professor Toninho, para acompanhá-los. E, e, aí, e aí na semana também chegam mais atletas para serem avaliados. Então, ainda continua esse período. Tá? Então, os atletas que estão hoje, que chegaram no clube, são os atletas que já vieram certo aí, que já estão em atividade, que já é durou claro. E quando seria o deadline? Tipo, quando vocês pensam que, olha, vai esse dia, vocês vão decidir né, os avaliados: quem fica, quem sai. Quando é um dia que vocês estão planejando? Eu acho que o futebol, eu vou responder pelo. Por todo mundo aqui. Eu acho que o futebol... Clube nenhum deve fechar a porta para avaliação. Sempre tem alguém, é, lógico, sempre é lógico. É lógico. Falou, falou, Não, é lógico. Vocês Não, sim, Quando sim. Você... sim, sim. tal tem... a gente planeja o já tá. O mais, rápido, o mais rápido possível. É no dia a dia ali, treina, treina. Enxugar... A única certeza que nós temos de data, que nós temos uma data limite de inscrições para a primeira rodada... Nós temos que ter, no mínimo, ali 18 atletas aptos para a estreia. E a outra certeza é que a nossa estreia vai ser no dia 23 às 11 horas. Eu acho que é, mensurar algum tipo de prognóstico, enfim, definir datas, acho que no futebol não, não, é um dia de cada vez. Posso até falar que os próprios atletas do Rio Claro estão em avaliação. Eu falo isso. O cara tem que matar um leão por dia. Se o cara achar que disputou uma série A2 e vir para Santa Bárbara e afrouxar, aqueles que estão com mais fome, vai atropelar. Né? Então, o que vai definir é, quem vai ser inscrito aí entre os 26 vai ser o dia a dia. E eu vou fazer uma colocação. Eu cortei o Douglas. Depois se vocês voltam a conversar Não. com ele, tá? É o seguinte. Eu essa equipe aqui. Ainda vai chegar o Cauê, preparador de goleiro e mais o um massagista, né? E temos o... O Rafael não está aqui, o alvo Essa equipe aqui. O que vai acontecer? Nós não sabemos, não somos mágicos. Mas Cleito querendo trabalhar, Toninho querendo trabalhar, Duílio querendo trabalhar, Douglas, quer... presidente, Ricardo, todo mundo querendo trabalhar. De verdade, alguma coisa boa vai sair. Porque o futebol ultimamente vocês acompanham aí tá dando nojo e aqui é futebol de verdade eu tive num futebol aí em outro estado eu tava o treino, eu me matava lá dentro do campo um campo horrível, tinha terra no meio e mato nas beiradas e eu todo dia chegava três, quatro jogadores diferentes e eu trabalhando, trabalhando, chegava na hora do jogo, os caras ficavam chutando bola para escandeio e passando a bola errada pro goleiro, o goleiro se atrapalhar e saiu o gol Aposta de internet. Como é que um profissional vai trabalhar num lugar desse? Eu não fico. Eu não fico. Eu estou aqui porque eu sei que o Cleito é sério. Essas balelas não vai ter aqui. Tem bastante na divisão. Tem, tem e o adversário que vier aqui pode até ganhar da gente. Eu entendi as tuas perguntas, menino. Você. É. é. Eu entendi as tuas perguntas. Você é. pode ter certeza. O adversário pode chegar aqui dentro e ganhar da gente, mas vai ter que suar sangue, pode ter certeza disso. Vai ter que ser pica, vai ter que ser fudido, desculpa a expressão, tá? O que vai acontecer, não sei. O Toninho falou, falou e perdeu de 3 a 0 dentro de casa. Só que para esse time ganhar da gente aqui dentro, ele vai ter que suar sangue, vai ter que suar sangue. Porque onde está essa equipe aqui, não vai ficar de graça para ninguém não que vai acontecer, se vai classificar, eu não tenho bola de cristal. Geralmente eu classifico os times. Porque trabalho não vai faltar. Nem em quantidade e nem em qualidade. Ninguém vai treinar mais quantidade que nós e ninguém vai trabalhar qualidade mais que nós. Tipo, cabeça, no nosso... nos chegou a fazer camisas, nasceram os socios, nos perguntam sobre venda de camisetas, enfim, já algo conversado sobre isso, como pode acontecer? Primeira coisa referente às camisas, é... se não foi a primeira nota, mas a primeira nota que o Maracanã passou para vocês da imprensa, foi a definição do material esportivo que foi a Duval, né? Que é um grande parceiro nosso, e ele tem cobrado a gente diariamente. A gente está definindo o modelo, finalizando a definição do modelo da camisa. E o que segura a gente são os patrocinadores. Hoje nós disponibilizamos é, sete espaços na camisa, tem espaço no calção também. Temos um media kit muito bem elaborado. Está circulando com os grandes empresários, pequenos, políticos. E até agora nenhum abençoado. A camisa do dia hoje está vazia. Isso inviabiliza a venda da camisa. Pô, vamos vender uma camisa do União sem patrocinador? Há 40 dias da estreia? Mas daqui a pouco não tem tempo hábil para a confecção do material. Vamos ter que definir. É, se já era urgente agora, mais ainda, definir a questão de patrocínio, está muito difícil mesmo. Né? Temos algumas promessas, até agora nada de, de concreto. A questão dos carnês, é, não acredito que vamos fazer. E qual a cobra, a, o valor de ingresso que será cobrado, já é mais ou menos é, igual a todas as equipes, né? Não está definido o valor ainda que, do, que, que vamos fazer. Do é, 20 reais, isso. Né? A gente não sabe se vai o mínimo ou se vai ver alguma tá, alteração. Mas esse mínimo que a federação propôs é um negócio que ficou meio porque o mínimo, aí você vai vender meia vender a 10 reais, que é que é. Vender a 20 reais. É. E, e a questão a, a questão, então, a, a questão é. mas se você for vender meia a 20 reais é. aquele torcedor que tem direito a pagar meia ingresso vai querer pagar 10 eu sim. ia chegar nesse detalhe eu aí eu, eu, eu o de a ideia é fazer o um ingresso um pouquinho mais caro levando em consideração que 90% do público paga meia fazer algumas promoções específicas para o nosso torcedor é, algumas promoções nesse sentido vamos fazer, de repente vir com a camisa do União, paga meu ingresso, Isso, né? tentar atrair o público, tentar resgatar os nossos torcedores. Né? É, o que não pode acontecer é a gente colocar de repente 40 reais, 30 reais sei lá o valor do ingresso, o torcedor vai falar que é caro. Pô. Aí o cara sai daqui, vai lá no Aliança, paga um absurdo, gasta com combustível, com estacionamento e o ingresso do União é caro. O cara vai lá, compra a camisa do Palmeiras, do Corinthians, por 300 conto, 350, a gente coloca, sei lá, 100 reais, 150, é cara a camisa do Daniel. Poxa vida, como é que o público vai sobreviver? Tem alguma coisa mágica? Tem. Então, essa questão de ingresso e de camisa é muito importante. E outro detalhe que eu já quero falar aqui: vereadores antigos chegavam aqui, pediam 20 ingressos, 30, não vai ter isso Não. Hum aqui não vai ter isso não oh, é questão de honra. opa, ingressinho em eu estou oh, indo sei lá, era... que era a casa da mãe Joana o cara vinha, trazia 10, 20, 30 opa, compra, agora o cara tem que comprar 20 se ele realmente gostar do União, compra 20 ingressos disponibiliza né? é assim que a gente vai sair dessa situação o morto é Comentado sobre a americana, não é o caso de eu falar sobre a americana e nem quero entrar nesse mérito, eu quero trazer uma comparação de lado. Lá, o prefeito municipal intermediou é, um patrocínio para o Rio Branco, enfim, que foi fechado. Eu queria saber se há conversas com a prefeitura de Santa Bárbara do, do para tentar viabilizar uma forma de ajuda, de patrocínio, porque eu pergunto isso. Dos treinamentos do União Barbarense nos campos da cidade, que é certamente foi cedido pela prefeitura, a gente contou também com o transporte municipal. Então há uma parceria com a prefeitura nesse sentido aqui em Santa Bárbara? Desde que eu assumi a União Barbarência há mais de 15 anos, é, sempre tem essa pergunta e sempre é mencionado a questão pública. Todos sabem que a prefeitura não pode disponibilizar de verba para a União Barbarense, pois trata de uma entidade particular. A única coisa que a gente pede e implora é que sempre quem estiver no comando, que todos eles falam que amam a União Barbarense, que eles no mínimo se prontifiquem a convidar as empresas. E isso no Rio Branco acontece muito. Diego de Denadai, eu não sei como que o eleitorado, né, o município julga ele. Mas eu convivi. Ele foi um dos melhores prefeitos para o Rio Branco. Eu sei o quanto de dinheiro ele colocou através do relacionamento dele com o Rio Branco. Tipo o Sardelli agora, foi presidente do Rio Branco, ama o Rio Branco. Eu sei, desde quando ele assumiu lá, o quanto ele tem ligado e solicitado. Então essa é a nossa pedida, não só agora para o Rafael, mas foi no mandato do Denis, outros anteriores, Zé Maria, Mário Reis, essa a solicitação nossa. Esse carinho. É, é atender. É pegar a mão no telefone. Poxa, União tá lá, precisa sobreviver. União, acima de tudo, gente, é o patrimônio da cidade, cara. É a bandeira do esporte da cidade. Qualquer lugar que você que vai aí é fora, é que... eu modo bastante, cara, fora de São Paulo. O pessoal fala. Pô, a Rome! A Home é, sem dúvida, a maior indústria de Santa Bárbara, a Home e tal, mas, cara, eu faço um desafio, pode fazer uma pesquisa. A maioria das pessoas que conhece Santa Bárbara do Oeste é através do Neão Barbarense. Então merece uma atenção. Merece um apoio, sim. Agora ônibus, campo, pô, isso aí é simbólico, isso aí ao mínimo, isso aí. Poxa, o que a gente quer de verdade é que as pessoas que estão num patamar elevado hoje, estão bem relacionadas, façam um pedido verdadeiro. Tal empresa, poxa. É simbólico, cara. Todas essas grandes indústrias elas têm uma verba já destinada para a É simbólico. E é, é a vida do União, e como tentar conhecer ah, esses empresários, você disse 40 dias aí no início da competição, claro, você destacou o né, livro, passou por Série A1, Série 2, depois acabou caindo para Série 3 e você encontra na quarta divisão. Você não acha que com essa questão também de A1 para 2 para 3, acabou se perdendo um pouco dessa identidade do clube? E como resgatar isso agora? Como convencer? Isso. Igual o prefeito de Jaú, que ele convence? Igual o prefeito de americana que convence, é a mesma divisão. Então, não preciso falar mais nada. Eu acho que falta querer isso aí. Falta vontade. Falta vontade de querer fazer, falta fazer, vontade fazer isso. Vamos fazer o estado de americana. É. Falta vontade falta para a época para falar em andar. Primeiramente, bom dia. Só que está aí. Não tem nenhuma pergunta. Só até dizer que nós vamos sair, sempre quero, né, igual a gente sempre fez. O gordo tá ligado aí quando precisa da gente a gente sempre tava tá aí para ajudar Queria dizer que o senhor colocasse na cabeça da molecada que fosse representar o nome da União, essa camisa é pesada e a gente só pede vontade dentro do campo força igual você falou, Pode perder 3 a 0 aqui, mas os caras vão ter que soar sangue pra é. nós e do lado para fora na rua, o que é que você pode deixar de lá e tá lá pra resolver mas só pede pra você se preocupar dentro do campo a gente vinha falando muito com o Gordo aí, perguntando se ia voltar ao futebol, que vai voltar esse ano, ele vai ter certeza que ele vai lutar, lutando, o nosso bastidor para fazer a rapaziada comparecer. Pode parecer. que no primeiro jogo dentro de casa, quando esse cara da cidade vizinha, para voltar aí para representar. Isso você pode anotar, tem certeza. Eu não estou falando o no nome do dois, não, estou falando o no nome da torcida, porque eu sou vice-presidente lá, e vim aqui, comparecer aparecer aí na apresentação de vocês, e é isso que a gente pede, e todo mundo do grupo pede. E o meu grupo pede voltar a crescer, sempre grande e eu queria agradecer a todo mundo aí, obrigado pelo espaço de voz, e como a gente pode falar, vai fazer. Estamos juntos e vamos lá. Agradeço obrigado. obrigado. Obrigado mesmo tem a comissão de forma geral o único grupo do lado do Lamparo Colorado Caíra SK Brasil Paulista do Playa do que já foi citado é tantos clubes que já passaram pela série A1 é um dos grupos mais difíceis professor na sua opinião eu acho acho é um grupo difícil e com esse descenso aí motivou os outros a Bezinha tem muitos clubes que entra por entrar né mas eu percebi que esse ano, com esse problema de ter que... Permanece uma quarta divisão e vai ter uma quinta divisão, né? Cai de divisão, né? Aí motivou. Tem, tre... Tem time trocando de treinador na pré-temporada. Carlinhos estava lá no União de Mogi, já saiu. Acho que não sentiu firmeza lá. Estava o papagaio lá no, no Vossa e já o Carlinhos foi para lá. Estão trocando de treinador na pré-temporada. Então, os times estão afim. Vai ser chave difícil, mas... É bom porque se passar, se classificar, classificou numa chave difícil. Tem corpo. Ganha corpo o time, né? O oh, Rubens Clínio vai fazer uma pergunta, Rubens. Você está você tá doente, não é possível. Só ah, me para vocês, porque a gente tem uma história aqui. Ah. É, foi o rei que me na época Foi o, músico, o torcedor símbolo do leão saiu da capa da Federação Paulista E até esse ano, é uma honra A Câmara está me dando um título De moção de 43 anos de rádio Mas eu, eu dedico, inclusive, bem aqui é, Que essa comissão o Gordo a gente já conhece, né? E... Eu vou falar uma frase do Bernardo, quando eu acompanhei a reunião, que eu é um fui campeão, ele falava que os nossos jogadores tem que ter saco roxo. Todos que vinham jogar aqui, tinham medo do mundo. Todos. Então, eu tenho que voltar quando... As equipes nós vamos jogar lá em Santa Hum, lá é difícil. É isso que eu, que eu peço para vocês, né? E, e a gente sai na rua. A gente falou, não fala, União vai voltar? Vai voltar. Ser grande. Aqui revelou muitos jogadores que estão para fora. Até, eu briguei até com alguns jogadores que saiu daqui, nunca falou para o União e nunca ajudou para União. Mas eu quero aqui parabenizar vocês. Eu quero sair na rua e a torcida aqui junto, União vencendo e voltando, da forma que União sempre foi. Essa é essa a minha história. Legal. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Não foi contratado ainda, mas contratamos ele não apresentou. Não. e como você disse, depende também da presença do do financeiro vocês usassem esse espaço agora para falar depois de dois anos de novo no estádio para acompanhar as partidas também o espaço primeiramente falar de torcedor eu, eu até faço um Comparativo do torcedor do União Barbarense Bragantina e Rio Claro que né? foram três clubes aí que eu convivi esses últimos anos Torcedor de Santa Bárbara é diferenciado Se você pegar a média de público no União Barbarense em 2008, naquele ano nosso do acesso numa Série A3 ganha de todos os clubes pequenos hoje da Série A1 O público nosso de 2012 ano de acesso também Cara, impressionante Jogos fora de casa com 20 ônibus Em São Paulo contra o Pão de Açúcar Em Sorocaba, em Araraquara E eu tenho certeza que esse torcedor Tá presente Ele De repente algum deles Veio a falecer, veio a mudar da cidade Mas a grande maioria eu tenho certeza Que no fundo do coração lá Ele espera essa retomada do União E eu tenho certeza Que é um trabalho de sementinha né? De eles voltar a acreditar, principalmente agora com essa ausência do União, é, a gente viu uma comoção maior por parte da cidade, por parte do torcedor. E repito: quando eu vi os dois membros da TUSB, da TUSB aqui presentes, cara, a gente até se emociona em saber que a gente tem vivo ainda né? a torcida uniformizada, que a gente tem esse pessoal jovem querendo ver a União grande. Querendo ver a União competitivo, como o Rubens falou. A gente, várias vezes, né, aqui no comando União Barbarense, sabia que os adversários, quando vinham jogar aqui em Santa Bárbara, sabem que é carne de pescoço. A União sempre representou isso dentro de campo. Infelizmente, essa tragédia, que é uma palavra que eu falo, do União se encontrar hoje é, numa quarta divisão, aconteceu. Não pela nossa gestão, por outras gestões. Mas agora não é hora de procurar culpada, apontar dedo para ninguém. Agora é hora da união. É. Agora é, da união. agora é hora da união. Agora é hora do união. Agora é hora do torcedor de verdade vir cobrar, mas principalmente apoiar. Não só no Derby, como você mencionou, em todos os jogos e faz a diferença, cara. O torcedor do União Barbarense ele faz, a... ele é diferente. Ele empurra. Ele é o décimo segundo jogador. Eu repito de falar. É diferente. Com todo o respeito, a cidade vizinha, o cara, a torcida nossa é fodida. É diferente. E eu, a gente tem certeza que eles vão presenciar e vão apoiar a gente do início ao fim. Ah.